Internet que não trava, com suporte rápido e gratuito, e a possibilidade de valorizar uma empresa local preocupada de verdade com você, é só com abrir o telecom. Fundado em 2004 como o primeiro provedor de internet da cidade, continuamos evoluindo e trazendo a cada morador novas possibilidades para atender as mais diferentes necessidades, seja para estudo, entretenimento ou trabalho. Tudo isso com condições especiais de pagamento e mais. Você participa do Clube de Benefícios Bril e concorre em vários sorteios. Valorize a regionalidade sem abrir mão da qualidade e tenha uma empresa especialista mais perto de você, evitando dores de cabeça com grandes companhias. Vem para abrir o Telecom! Esperamos por você!